Temos um campeonato na Fórmula E. E é disso que a gente vai falar agora, direto do pit lane Acabou de terminar o EP de São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando. Eu sou Pedro Henrique Marum, estou aqui com o João Pedro Nascimento. Teve corrida, JP? Teve. A gente imaginava uma Porsche favorita, porque tem sido a tônica da temporada. Mas foi a Jaguar quem dominou. Três carros impulsionados por motor Jaguar. Duas da própria equipe oficial, um carro da Envision. Vitória de Mitch Evans. Temos um campeonato? Olha, uma excelente notícia trazida para a Fórmula E por esse primeiro EP de São Paulo. A temporada... Tem, tem tido a tônica da dominância da Porsche, é um trem de força mais eficiente, é um trem de força que gerencia melhor a energia e não vinha sofrendo. A Porsche até tinha problemas com frenagem na classificação, mas não estava sendo suficiente para impedir que a equipe conseguisse bons resultados na corrida, porque os dois pilotos, tanto Pascal Berlain quanto Antônio Félix da Costa, conseguiam constantemente ganhar posições. Aqui em São Paulo, aqui no São Bódromo do AMB, a gente teve um dia bastante diferente. Foram três carros com um trem de força da Jaguar nas três primeiras colocações, dois da equipe de fábrica e um da Invision, e isso traz uma notícia muito boa pro campeonato, não vai ter dominância da Porsche daqui até o final, porque se há uma pista em que a gente esperava que a Porsche fosse dominar, é aqui no EP de São Paulo, por quê? Porque a partir do momento em que o carro possui um trem de força com uma eficiência de energia muito superior às demais, é natural que ele possa acelerar mais nas retas é natural que ele possa tirar menos o pé do acelerador, em uma pista das mais rápidas da história da categoria, isso não aconteceu, o, a tal da PEC Race, né, os pilotos que fizeram a corrida toda fugindo da liderança alternando muitas posições, o Mitch Evans que ganhou a corrida, saiu, largou a liderança chegou a ser quarto em determinado momento coisa que ele já tinha feito em Hyderabad na Índia e tinha dado um péssimo um péssimo resultado, pois ele foi atingido pelo Sam de uma das disputas de posição aqui a história foi completamente diferente e o Mitch Evans conseguiu segurar até o final uma coisa que eu queria chamar a atenção é o finalzinho da corrida, as últimas três curvas o Mitch Evans viu a bateria do carro acabar e ainda assim ele conseguiu, ele teve a habilidade suficiente para jogar o carro para lá e para cá, ocupar o lado direito da pista, depois ocupar o lado central e impedir um ataque de Nick Cassidy no último momento. Então é isso. Temos um campeonato na Fórmula E 2023 que você curte inteira, ao vivo e com imagens, no Grande Prêmio.